Olha provavelmente você já deve ter ouvido falar na sua vida pelo menos uma vez sobre o Guinness Book o livro dos recordes né nada mais é do que uma edição anual onde é lançada ali uma coleção com todos os recordes que foram feitos pelas pessoas né por performances e coisas extremas tem coisas bizarras também nele né a gente pode pegar alguns exemplos como a pessoa que mais comeu o cachorro quente em determinado tempo o maior cachorro do mundo, a pessoa que tem mais tatuagens, sei lá, a pessoa que mais comprou cópias de enter e Fallout 76. Tá, essa aqui eu inventei, mas sei lá, deve ter algum maluco que fez isso. Então, a gente tem essa coletânea. Só que a gente tem várias categorias, né? Como, por exemplo, animais, comida, dinheiro, tem várias categorias e os jogos estão envolvidos também. Empresas de games já ganharam records e o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Porque, galera, é isso mesmo que você vai ouvir. Free Fire acabou de bater um recorde mundial e entrou pro Guinness Book. Então galera, quem fala com vocês é o White e hoje eu vou trazer pra vocês essa história do Free Fire e falar sobre o recorde que eles bateram nesses últimos dias, beleza? Lembrando que se você é novo aqui na Central e gosta de assuntos relacionados a games, notícias, opiniões, é só se inscrever que a gente tem vídeo aqui todos os dias, beleza? Bom, então vamos lá galera, você deve estar se perguntando agora né, White, fala pra mim, o Free Fire bateu o recorde de que? Ele bateu o recorde de, sei lá, o jogo com os melhores gráficos? O jogo com o maior número de chifres? O que, que eles bateram de recorde? Não, não foi nada disso. O Free Fire ele bateu o recorde de maior projeção de um jogo já registrada na história. Olha só, em dezembro de 2020, o título dessa, desse recorde era do Xbox que entrou para o Guinness ano passado, com a maior projeção de um jogo já registrada, e isso ac aconteceu durante uma transmissão do Destiny 2 Beyond Light, na lateral de um prédio em Las Vegas, no estado de Nevada, nos Estados Unidos. E agora, oito meses depois, o recorde foi batido pela Garena com o jogo Free Fire. O marco ocorreu da mesma forma, foi em Las Vegas, nos arredores do Tropicana Resort e Cassino, Durante um evento comemorativo de 4 anos do jogo. Caramba, o Free Fire tem 4 anos já? Nem parece, né? De acordo com a Garena, a projeção contou com mais de 1.6 milhão de luzes. Que foram capazes de iluminar praticamente toda a fachada do, da, do hotel né, na cidade norte-americana. Inclusive tem até um vídeo que eles fizeram aqui no canal do, do Free Fire. Cara, ficou, sinceramente ficou muito bonito, cara. Ficou muito bonito mesmo, Eu acho muito da hora. Esse jogo de luzes. Eles fizeram ali um mosaico muito foda. Uma projeção muito foda mesmo. Eles falam né, que a área coberta por essa projeção. Ela correspondeu a 4.2 metros quadrados. Cara. Foi grande mesmo. Mais do que o dobro do recorde anterior. Que era do Xbox. Como eu falei pra vocês. E nessa transmissão. Além de né, colocar ali o logo do Free Fire. Na fachada do, do hotel. Eles também fizeram rodar uma gameplay. Então basicamente o prédio virou uma TV gigante, uma tela enorme, tá ligado? E ficou muito massa. Ah, e além desse recorde de projeção, eles acabaram batendo também um outro recorde. Esse outro recorde foi que eles utilizaram o um maior número de lumens, a quantidade né, de medida relacionada à óptica, já utilizados por um conjunto de projetores. Então o Free Fire bateu dois recordes com essa projeção lá em Las Vegas, batendo a última que era... Do Xbox, cara, eu acho muito legal quando eles fazem essas coisas nos prédios, inclusive eu lembro de uma notícia que eu trouxe pra vocês, que o Free Fire e o Cyberpunk, né, colocaram nos prédios de São Paulo, fizeram aquele mosaico bonito, aquela arte, do, do botaram artes, né, do, dos seus jogos, eu lembro que o do Cyberpunk, inclusive, foi pro marketing, né, porque era antes do lançamento, e acabaram sendo multados em São Paulo, né, porque não podia colocar nos prédios. Eu acho bem legal. A justificativa pra não fazer essas coisas é que eles dizem que pode poluir a cidade se várias empresas quiserem ficar colocando, né, esses mosaicos, fazer essas projeções e tal. Eu até entendo, mas mesmo assim eu acho legal. Ficou bem bonito, a galera que passava pela rua sempre falava, né, ó, oh, eu vi tal propaganda do, do Cyberpunk e tal. Então eu acho bem interessante e ficou bem bonito também lá em Las Vegas, que já é uma cidade bem iluminada, né. Então ficou bem legal. E eu tava lembrando também de outra coisa que eu quero deixar nesse vídeo aqui registrado, que tem até um vídeo na central também, que eu recomendo vocês assistirem depois, é que não é a primeira vez que a gente faz um vídeo sobre é, records. E o último recorde que a gente trouxe foi da EA Games. E esse aqui é engraçado. A EA, em 2019, cara, já faz dois anos, ela entrou pro Guinness Book. Com um dos comentários mais negativados do Reddit da história, cara. Cara, isso aqui foi absurdo. Eu lembro que a EA teve 683 mil votos negativos em um comentário postado do seu gerente de comunidade no, no fórum do Star Wars Battlefront 2. O Battlefront 2 na época estava passando por bastante problema em questão de público e de marketing porque os caras conseguiram foder o jogo com lootbox, vocês lembram que pra você desbloquear um personagem dentro das caixas era basicamente ou você paga ou você joga 80 a 90 horas, então a galera não aceitava isso porque era basicamente tipo cara era impossível você pegar. Era impossível, ou você pagava, pegava em lootbox, ou você não conseguia, você ia ter que jogar muito tempo, cara, era absurdo. E aí foi nesse momento que a EA começou a ser hateada absurdamente por causa das lootboxes. Acredito que até um pouco antes já, já era bem mal vista essa prática da EA, mas no Star Wars foi tipo um impacto gigantesco que a galera começou a perceber que, opa, essa, essa merda de roadbox precisa acabar, tá ligado? A gente precisa ir contra essa porcaria, porque senão desse jeito não vai dar certo, né? Até hoje eles usam ainda no Fifinha, né? Mas tem gente que banca, né? E esse comentário né, que a Yei fez pra ter tanto hate na época no Reddit, olha só, vocês vão lembrar dele. Abre aspas pra Yei. A intenção é a de prover aos jogadores um senso de orgulho e satisfação pessoal por destravar diferentes heróis. É isso mesmo. A Aí na época, né, para justificar as loot boxes, ela dizia que era legal ter aquele sistema, porque quando você abria uma loot box, você tinha um senso de orgulho, um, uma satisfação por conseguir aquele item. Mas aí, né, a gente pensa, quantas caixas você tem que abrir para conseguir aquilo? Qual que é a porcentagem que você consegue um item numa loot box? Se você parar para pensar um, um herói raro, algum item raro dentro de uma caixa dessas, às vezes é 0,01% de cair. E aí, quando você consegue, realmente é um senso de orgulho. Mas e todas as 350 mil vezes que você abre uma lootbox antes e não ganha nada? É senso de quê? A Ye é muito safada, cara. A Ye é muito safada. Então, na época, eles tiveram 840 mil é, dislikes, né? Votos negativos nesse post e acabaram entrando pro Guinness Book. Então a gente tem a EA, a gente também tem agora o Free Fire, antes era o Xbox. Provavelmente já deve ter tido algum outro recorde de alguma empresa, mas eu não tô lembrando agora. Lembrando que se você que tá vendo esse vídeo lembrar de algum recorde que você achou legal já no Guinness... Relacionado a games ou outra coisa, comenta aqui Porque eu acredito que deve ter um monte de coisa muito louca lá Bom, mas era isso tudo que eu tinha pra passar pra vocês Essa era a notícia, essa é a minha opinião Eu sinceramente gostei do mosaico que eles fizeram, achei bem legal Mas comentei o que, que vocês acharam sobre tudo isso Lembrando que se você for novo aqui na Central e gostou do nosso conteúdo É só se inscrever pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games né só ativar o sininho que você vai receber uma notificação Sempre que um vídeo novo sair Aqui do canal, beleza? Enfim, aqui quem falou com vocês foi o White. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, fui.